içime geçime değil. Que raiva Vou dar mais uma tretadinha cara Vamos chamar a Vamos meter o louco MK agora vou chamar a MMK aqui Galera, eu vou Vou mostrar minha garagem pra vocês daqui a pouco. Deixa eu... Ah, você tá destruída a minha MK, cara. Deixa eu Opa, não é a senhorita backwards. Chamar de o segundo. 18 18 carinha na sessão something Oh my god! Oh my god! Vamos na garagem executiva 1 uh, porque lá tá os carros. Olha só, galera, cada carro bonito nesse lugar. Aqui é um pouco dos carros que eu tenho, um pouco dos carros que eu dou uns rolezinhos aí pela suite de GTA V. online. lá. Muito luxo, cara. Olha isso, família. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Ó. Que top, hein? Ó. E da hora, galera. Calma aí, deixa eu mudar a câmera aqui, ó. Olha que massa, mano. Olha só... Esse carro aqui ficou muito foda, cara. Olha isso, cara. Nossa. Esses adesivos aí que eu coloquei, mano, ficou da hora demais, ó. Olha esse daqui, cara. Nossa. Olha só, velho. É louco, cachorro. Olha o. Ta... Isso daqui é uma nave. Nossa, esse daqui, ó. Quem conhece o Bugatti, mano? Quem conhece o Bugatti vai dizer, vai dizer que não parece o Bugatti. Nossa, velho. É louco, olha isso. Todinho, que tesão, mano. Que tesão. E ó, esse outro aqui, ó. Esse daqui é um. Não lembro qual que é esse. Esse daqui é meu carrinho de guerra, um Isis. Esse daqui vale ganha pra caramba, hein? Esse daqui eu também não lembro qual que é, mano. Vou entrar nele. É. Ah, esse aqui é um Goat. Ah, bicho é bravo, hein, ó. Cê é louco. aqui ó, qual que é esse? Tirete. eu tenho um azul esse daqui galera, tesão demais tesão vão acelerar? ah, mas daí eu saio da... ó, deixa eu só mostrar pra vocês o que que esse carro faz, mas esse carro corre pra caramba velho, é um tesão fazer corrida com ele, mano vocês querem que eu traga um vídeo de corrida aí, galera? se vocês quiserem, comenta aqui embaixo Fala o que, que vocês querem que eu traga aqui no GTA, beleza? Mano, eu tenho uma garagem inteira pra vender de... Na verdade, a minha garagem do... do... Da Arena War lá, velho, tá cheia de isso pra vender, mano. Nossa, eu tenho muita grana de Wyss. Olha essa tesão, Olha isso, cara. Olha só isso, cara. Ah. God, I'm gonna save it, don't know. Esse carro, esse carro aqui do que é abandonado. Será que tá abandonado? O cara saiu da exceção esse pato. Vamos ver os outros carros agora, vou mostrar os outros carros pra vocês Olha só minha garagem galera Olha isso, mano Que louco Que tesão, velho Ó o bugatão aqui, ó Nossa, que naveira Vou acelerar ele, mas vamos entrar dentro dele só pra vocês É o então, Nero Eu falo, Nero Olha isso galera multimídia tá desligado, porque não quero pegar direitos autorais olha só, tem até a marquinha igual, quase igual ao do, do Bugatti cara, que tesão esse carro aqui é um tesão de mão carro aqui é uma nave bichinho outro agora esse daqui, qual que é? tem lembrar, são tantos carros que eu nem lembro qual que é mano. pega os Osiris esse carro que também corre Esse daqui, ó, o bichão É ninja na pista Mais simples assim por dentro Mas ele é banho pra correr Esse daqui é mais basicão, tá ligado? Ele só é bonitão, mas ele Não tem muito um Jester clássico Parece um Supra, tá ligado? Tesão, velho Tesão, tesão tem mais um andar pra cima, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos no andar de cima lá, vou mostrar um andar de cima pra vocês. Ó, esse daqui eu fiz na Arena War, tá ligado? Esse daqui é foda. Esses espinhos aí, cara, são pra matar os caras. Parece aqueles carros de corrida, cara. Tá tá Olha que tesão, mano. Bem, bem estilo carro esportivo, tá ligado? Carro de corrida, ó. Tá ligado? De carro de stock car família, é muito parecido, ó, cara A, as gradinhas, tipo as, os reforços na estrutura o volante esportivão aliás, saída de ar é, os botão de de, de de comandos cara, tá muito não, esse carro, carro aí é meu xodó. Ó, esse daqui parece... Que carro parece esse daqui, cara? Lamborghini acho que não, mano. Lamborghini... A traseira dela puxa com uma Lamborghini, mas... Qual é uma Lamborghini? Esse carro aqui, ó, parece o novo... O novo King Kong, tá ligado? O GTR, mano. Bem parecido, tá ligado? Pesão demais, esse daqui, ó, carro do Batman, quem conhece o carro do Batman? Cara, esse carro aqui é louco demais velho, é muito massa dirigir esse carro. Ó, esse daqui, esse daqui é um carro, sei lá, é diferentão, mas é normalzão. Foi diferentão, mas é normalzão, não, ficou com a vitória. É... Ele é diferentão, sim, mas... Mas não tem muita coisa, não. Um estilo meio, uma pegada esportiva também. Esse daqui é o comunzão O famoso lancer, tá ligado? Do Veloz Furioso, O LG personalizado E esse daqui, ó Esse daqui parece uma Lamborghini Huracan Esse daqui parece um Lamborghini Huracan esse, esse, esse carro é muito massa cara. Esse carro é um tesão, velho. Deixa eu lembrar, deixa eu ver o nome dele. Eu não lembro o nome dele. pega. Olha só que tesão por dentro. Mano. É louco, cachorro. Olha isso, galera. Nossa, como é aqui? Cara, eu não ser top na vida real, mano. no GTA eu ostento. <risos> Pelo menos no GTA, né, mano? Galera, mas então era isso, né, mano? era essa. Eu tenho mais carros, mas talvez num próximo episódio aí, se vocês quiserem aí que eu mostre o resto dos carros que eu tenho nas outras garagens, comenta aqui embaixo, galera. Comenta aí, fala o que vocês achou, qual o carro que vocês mais gostaram aqui, qual que foi o carro mais top que vocês viram aqui. Comenta aí embaixo ainda. E o que, que vocês acham de eu trazer vídeos de GTA para pro canal? Comenta aí... Que depois eu vou ler os comentários e ver o que, que vocês estão falando, beleza? O que vocês estão pedindo e dependendo eu posso até trazer uns conteúdos de GTA aqui no canal, galera. Beleza? Valeu, família! Eu vou indo nessa, então. Muito obrigado pela sua presença. Conto com o seu like, com a sua inscrição aqui no canal. Acompanhe todos os vídeos, cara, que, que sair aí no canal, se possível. Eu vou tentar fazer uma programação de dois a três vídeos por dia, galera. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, beleza? Então, eu vou tentar postar dois vídeos pelo menos por dia. Três é a meta. É... Não, dois é a meta. Três é a gente superando a meta, beleza? Conto com vocês, se quiser me segue nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. O Instagram é a rede, é, rede social principal, onde eu posto tudo relacionado ao canal e a página do Facebook, beleza? E eu vou indo nessa, galera. Valeu, falou, fui!